Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no nosso encontro de hoje, eu vou falar para você que fazer o bem faz bem. Então, como será que a gente pode trazer né, nos nossos pensamentos uma, um desejo, né, uma intenção de desejar o bem para o outro, mesmo para aquelas pessoas que nos incomodam, que nos tiram do sério? Eu já falei aqui para vocês de uma prática sobre enxergar similaridade no outro e hoje a gente vai, independente de quem seja, compreender que todas as pessoas são seres humanos exatamente igual a gente, que tem necessidades, desejos, sonhos, frustrações e o nosso papel é desejar o bem para essas pessoas. Antes de uma conversa, antes de uma ligação, antes de uma negociação, de uma reunião, ou até mesmo antes de um feedback difícil. Como será que a gente pode se conectar né, com este desejo aqui dentro? Desejar o bem para esta outra pessoa, que é um semelhante a mim. Vamos testar? Olá, então permita-se pausar por alguns minutos. E ao inspirar e expirar tranquilamente, encontre uma postura onde você se sinta pleno, equilibrado, atento, alerta. E seja apenas curioso e curiosa, observador da sua respiração neste momento. Inspire e expire tranquilamente, trazendo toda a consciência, observando bem de perto os movimentos que a respiração faz no seu corpo. Se desejar, você pode colocar sua mão lá embaixo, na barriga e observar que ao inspirar e expirar a nossa Barriga se movimenta. E nessa prática de hoje a gente vai desejar o bem para os outros. Mas antes, eu preciso desejar o bem para mim. Então, se você tiver com a mão ali na barriga, você pode elevar ela um pouquinho agora no coração. E trazer na sua mente, ou até mesmo repetir junto comigo todas as afirmações de que eu desejo né, estar em segurança, ser saudável, conquistar todos os meus objetivos, viver em plenitude, em harmonia, ter relacionamentos positivos, e ter força né, para superar todos os desafios e enfrentar com um pouquinho mais de leveza os momentos difíceis que a vida e o trabalho nos apresentam. E com essa sensação boa, a gente também vai trazer a imagem de outras pessoas e desejar que elas também estejam todas em segurança, sejam saudáveis, capazes de viver em sua plenitude, conquistar os seus objetivos, ter relacionamentos saudáveis, positivos e força para enfrentar todos os momentos duros, difíceis, que o trabalho e que a vida nos apresenta com bastante frequência. Então inspire e expira, se quiser, você pode permanecer trazendo essas palavras e desejando bem aos outros. Para que o seu dia seja mais leve e o dos outros também. Afinal, somos todos seres humanos exatamente iguais. Então, inspire expira. Aos poucos, abrindo os olhos, movimentando o corpo e tenha...